Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um quiz MPP. Quadro esse que acontece toda terça e quinta nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. E como funciona? Na segunda a gente libera uma questão para você, o nosso quiz, resolver e desenvolver ainda mais a matemática, o raciocínio, as matérias exatas. E na terça, 3h15, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tem a correção. Na quarta, outra questão, outro quiz. E na quinta, a correção. Eu espero que esse quiz você tenha tem acertado, que é um quiz muito legal de calendários. Eu vi nos comentários muita gente botando, meu Deus, vou ter que pegar a folhinha, a folhinha de calendário para resolver. <risos> Mas não, tem um método para você resolver isso. Agora, olha, lá, olha só, você lê isso daqui, se você nunca viu o método MPP, que é o nosso método de ensino, sabendo que dia 11 de janeiro de 2021 foi uma segunda-feira. Podemos afirmar que o dia 7 de setembro de 2021 será uma, aí você, meu Deus, cadê a folhinha, eu não vou chegar. Família... Antes de eu virar professor, eu também ficava assim. Mas depois que eu virei professor, eu vi que tem uma técnica, eu desenvolvi uma técnica para você chegar nisso daqui, tá? E essa técnica os meus alunos estão usando. Só que primeiro de tudo é usar a primeira técnica do nosso método, que é o método dos 50. Show de bola? O que, que é o método dos 50? É onde você aprende a interpretar. E por que o nome é método dos 50? Uma vez que você aprendeu a interpretar, tem no mínimo 50% da questão na mão. Agora vamos lá. O que, que é isso? É sublinhar para interpretar. Vem comigo. Sabendo que dia 11 de 1 de 2021 foi uma segunda-feira. Podemos afirmar que o dia 7 de setembro de 2021 será uma? Aí você, meu Deus! Galera, método 50, sublinhar para interpretar. Primeiro a gente sublinha. Sublinha. 11 de 1, segunda. 7 de 9 será uma. Galerinha, isso daqui é um problema de calendário. Deu as datas com o dia da semana. É o problema que nós chamamos de calendário. De repente, venha no seu edital como orientação temporal, tá bom? Calendário. Aí, beleza, interpretei. E agora, Renato? Como é que eu faço para resolver? Aí entra a nossa segunda técnica, que nós chamamos de técnica R, que é o que? Estudar, revisar e exercitar. Nós ensinamos o nosso curso, estuda, revisa, exercita. Estuda, revisa, exercita. E aí, galera você aprende a resolver as questões mais rápidas. Por quê? Calendário, a gente tem algumas situações para fazer. Tem o lance de dividir por 7, tem o que eu ensino mês a mês e ano a ano. Nesse caso, ele, quer, ele deu que 11 de janeiro foi uma segunda, ele quer 7 de setembro do mesmo ano. Então, a gente vai usar a técnica do mês a mês. O que é a técnica do mês a mês? Olha para cá, olha para cá, presta atenção, vem comigo técnica do mês a mês, vem comigo, ó. olha só, ele disse que 11 de janeiro foi uma segunda-feira. Galera, eu posso encontrar a mesma data daqui a um mês e saber qual dia da semana ela cai. Por exemplo, 11 de janeiro, eu consigo achar qual foi o dia da semana que caiu 11 de fevereiro sem olhar a folhinha, e eu consigo também achar o dia que caiu 11 de março sem olhar a folhinha eu consigo achar o dia 11 de abril sem olhar folhinha também eu vou te ensinar já eu consigo achar o dia 11 de Maio sem olhar folhinha <risos> eu consigo achar o dia da semana que caiu 11 de junho sem olhar folhinha eu consigo achar o dia que caiu 11 de julho sem olhar folhinha eu consigo achar o dia 11 de agosto sem olhar folhinha e eu consigo achar o dia 11 de setembro sem olhar folhinha Imaginado. Por que você só foi até setembro? Porque eu quero encontrar o dia 7 de setembro. Então, se eu encontro qual dia da semana caiu o dia 11, eu consigo chegar no dia 7 de setembro. Como? Ah, assim, ó, 10 de setembro está aqui, é um dia antes, tá? É um dia antes. 9 de setembro está aqui, dois dias antes. 8 de setembro está aqui e 7 de setembro está aqui. Show do milhão? Aí eu só eu voltar. Vamos supor, se aqui caiu uma, sei lá, sexta-feira, aqui vai cair, ó. Se aqui caiu uma sexta-feira, aqui vai ser quinta, quarta, terça, segunda. Eu chego tranquilamente, tá bom? É isso que eu vou fazer. Tá bom, Renato, é isso que tu vai fazer. Mas tu não me ensinou ainda, galera. Isso, vou até aparecer de novo aqui. Pega a sua mão e bota três. Os meses do ano, fica assim com a mão, tá? Só vai dar certo se tu ficar assim. Os meses, vou até tirar aqui da minha mão, 3. Os meses do ano, eles têm 31, 30, 29 ou 28 dias. 28 dias. 29 e 28 é fevereiro. Se o ano for bissexto, tem 29. Se o ano não for bissexto, tem 28. Aqui nós já vimos que 2021 não é um ano bissexto. Por quê? Para ser um ano bissexto, divide por 4. Aí tu vê, tá bom? 2021 não é um ano bissexto. Como 2021 não é o um ano bissexto, o nosso querido e saudoso fevereiro tem apenas, apenas 28 dias, tá? 28 dias. Show de bola? Janeiro tem quantos dias, galera? 31 dias. Beleza? Janeiro tem 31. Se tu não sabe, aqui ó, macete da mão. Já em cima, 31. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho julho. Volta agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Março tem 31 dias. Vou botar até de outra cor aqui, que eu gosto de botar as coisas coloridas, tá bom? <risos> tá de verde. Janeiro tem 31 dias. Eu tô te falando isso, tu já vai entender, cara. Depois que tu entender, tu não vai errar mais. 28 dias. Março, 31 dias. Abril, 30 dias. Né? Vamos fazer organizado, que a gente vai rapidinho com o que eu vou te ensinar. Maio, 31 dias. Junho, 30 dias. Eu só vou botar aqui os meses que acabam, Tá? 31 dias, julho e agosto, 31 dias. Aí, setembro. Setembro tem 30 dias, mas eu não preciso colocar porque eu paro nele. Só boto os que vão acabar. Aí, vamos lá. O que, que você vai fazer? Eu já bo... Ih, Eu tô botando e você não viu, né? Tá aí, ó. Tudo que eu falei tá aí. Eu tô botando e você não viu, beleza? Agora, olha só, família. O que, que você vai fazer? Galera, na sua mão. Na sua mão. Agora eu venho aqui. Na sua mão. Três. Os meses do ano nós vimos que eles têm 31, 30, 29 ou 28. Então, você vai começar com 31. Cara, pra você é muito simples. Para você encontrar o mesmo dia da semana, num mês que tem 31 dias, o mês que acaba tem 31 dias, é só você pular três dias da semana para frente. Como assim? Vamos lá. Olha aqui. ó Janeiro tem 31 dias. Então, se 11 de janeiro foi segunda-feira, para eu encontrar... 11 de fevereiro, qual o dia da semana que cai, é só eu ir mais três dias pra frente na semana. Mais três. Aí vai ser, ó, terça, quarta, quinta. Então, 11 de fevereiro caiu numa quinta. Aí se dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez. Confia no pai. Beleza? 31 dias. Show de bola? 31 dias. Maravilha. E aí? Se o mês tiver 30 dias, Renato, cara, com 31 dias, pensa comigo aqui, ó, com 31 dias, eu vou três dias da semana para frente, com 30, com 30 dias eu vou o quê? Tira um dedo, é só ir descendo os dedos. Então vamos lá, faz assim, por isso que eu falei do dedo, 31 dias, são três dias da semana para frente. Se o mês tiver 30, cara, 31 para 30, tirou um dia, eu tiro um dedo. Então é só ir dois dias da semana para frente. E se o mês tiver 29, Renato? Cara, do 30 era dois. 29 tira um dedo, Um dia da semana para frente. E se o mês tiver 28? Cara, 29 tira 1, 28 tira um dedo, zero. Quando o mês tem 28, a gente não vai nenhum dia da semana, é o mesmo dia da semana. De repente você já nunca reparou, mas se você pegar o, já, o fevereiro e março, até o dia 28, quando não é sexta, é o mesmo dia da semana. Então vamos lá, sabendo disso a gente vai resolver. Beleza. Janeiro, a gente sempre olha para o mês que acabou. Janeiro acabou, 31 dias, para achar 11 de fevereiro, que é o próximo mês, mais três dias para frente. Era segunda, terça, quarta, quinta. Agora, fevereiro tem 28 dias. 28 dias, galera, é mais zero. Né? Faz na mão, ó. 31, 30, 29, 28. Opa, zero. Mais zero. Ou seja, 11 de março também é quinta. Agora, vamos lá. Março tem 31 dias. Para eu achar 11 de abril, eu vou mais três. 31 dias é mais três. Aí, quinta, sexta, sábado, domingo... Beleza? Ó, abril tem 30 dias. 30 dias, ó, 31 era 3. Opa, dois dias. Então aqui é mais dois dias. Domingo, segunda, terça. Show de bola? Legal isso demais. Legal demais. Eu adoro isso daí. <risos> maio tem 31 dias. Se maio tem 31 dias, são mais 3 dias. Quarta, quinta, sexta. Maravilha. Junho tem 30 dias. Então junho, galera, Vão ser mais dois dias, né? Vou botar mais dois. Era sexta, sábado, domingo. Maravilha. Julho tem 31 dias. Então, 31 dias são mais três dias na semana. Domingo, segunda, terça, quarta. Tu faz na mão, né? Quarta. Ó, opa, ó, calma aí. Ó, agosto tem 31 dias. Então, aqui vai mais três, ó. Quarta, quinta, sexta, sábado. Então, aqui é... Sábado, legal, aqui é sábado Show de bola, achei que ali é sábado Para eu chegar no dia 7 de setembro é só eu vir voltando Antes do sábado é que dia da semana? Sexta Antes da sexta é quinta Antes da quinta é quarta E antes da quarta é terça Acabou 7 de setembro é qual o dia da semana, galera? Terça-feira Eu adoro esse jeito Pô, Marco o V da Vitória letra D Por quê? Cara, tu faz na mão o negócio tu faz o negócio na mão e é isso que eu ensino. Depois que tu treina, treina, treina como a gente treina no curso, a gente faz isso muito rápido mês a mês, essa técnica do mês a mês. Show de bola? O que é mês a mês? Achar a mesma data mês a mês, beleza? E se tu curtiu essa técnica e quer aproveitar um mega desconto do nosso curso Matemática para Passar Turbinado 2.0, aproveita, porque hoje tá rolando uma mega promoção só para quem tá no grupo VIP do WhatsApp. Se você quer aproveitar esse descontão que a gente está dando para você hoje, do curso Matemática, para passar Turbinada 2.0, que é um curso que te prepara para qualquer concurso que tenha Matemática, raciocínio lógico e Matemática Financeira, digita aqui, eu quero, que a equipe vai enviar o link para você aproveitar. Mas olha só, corre, porque são só 100 vagas, nesse momento restam pouco mais de 40 vagas, de 40, 40 vagas, vamos dizer assim, pouco mais de 40 vagas, 40% 40 vagas, pouco mais de 40 vagas, então... Corre, porque é só até as 10 horas ou até quando durarem as vagas. Digita aí eu quero. Se você está vendo o link aqui embaixo, já clica e vai embora, entra no grupo VIP, que a minha equipe está toda lá para te ajudar para entrar para cá. Você vai ter rota de estudos personalizada, porque é um curso que te prepara para qualquer concurso. Você vai mandar uma rota de... você vai mandar o seu edital, e a gente vai te mandar a rota de estudos personalizada, falando exatamente o que você tem que estudar. Beleza? Então, clica aí, estou te aguardando. E esse daqui foi mais um Quiz MPP. Se tu curtiu, deixa o seu like aí e joga nos comentários aí se tu curtiu essa. Tamo junto, um grande beijo, semana que vem eu tô de volta nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Um beijo, <tos> até a próxima.